Olha o Desiga, falou Marquinhos, coloca fucan e mostra a Rosinha sem a rosinha. Como assim, ó? Rosinha sem a rosinha. O que, que eu lanço? Aqui no mid. Faz, pai. Ah, mano, tenta tá chorar. Olha, o Zé, dá é para então chegar primeiro, é tá? Vamos, família! Ai, meu Deus, ufa. Caralho, o Kled é muito corajoso. Kled não, Guinar. Não deu muito mal, não, ruim, né? Viu, véi. Nossa, deu <risos> nada bom, mano. Comprou um negócio aqui. quem me ajuda. Eu tô gostando da minha melhor amiga, mas estou com medo de falar pra ela e ela só vazar de leves. O que que eu faço? E aí, galera? O Becar quer falar pra amiga dele que ele gosta dela, né? Pra melhor amiga, né? Ó, o Dedeck falou: não fala, só dá o Dali. Ah, mano, eu acho que... Mano, paga de Nelson, mano, chega nela assim, às vezes você estiver os dois de bobeiro, um olhando pro outro, você... <risos> Posso te dar um beijinho? Aí se rolar, o um beijinho rolou. Se não rolar, você fala, pô, é brincadeira, tá maluca essa maluca? Era brincadeira, pô, foi... tô gravando pro TikTok, aí às vezes você... Aqui, ó, o menino filmando ali, era brincadeira. Aí se der, você... Beleza, aí se não der, você fala que era brincadeira, né? Mas assim, se você tiver intimidade com a pessoa, é claro, né? Porque ele falou que é a melhor amiga. Ah, não, ele gosta um pouquinho. Aí, a Jana não lutou? Desanima de mim, off! Off! Desanima de mim, off! Meu Deus! O cara desanimando de mim, galera, é na caruda! Nice, mano. Caralho, eu falei que era o Graves da redenção essa partida, velho. Eu falei. Merda, despajando aqui, deu flash shield, viu? Mecânicas aí que poucos ADC de Piozinho teria coragem, mano. Poucos. Flash shield. <risos> Rabuinho mas eu não sou, eu não sou hater, eu não saio odiando nada ou ofendendo. É, é, isso é mas verdade. É verdade é, isso é, isso mim, é true, isso é true. se eu não gosto de alguma coisa, eu não vejo, eu não consumo. Foda-se, eu ignoro. Hum. Eu sou muito simples. Agora, Agora tem é um que, que não gosta não. e ele vai lá e... Ah, não, não, não. não. não tá ligado, mas mas sabe o que eu sinto dessas pessoas? Eu sinto muito, eu tenho o pior sentimento pra essa pessoa, porque eu tenho dó. Porque eu penso, sei lá, eu não gosto de brócolis. Agora imagina que eu, todos os dias, vou comer brócolis e vou ficar assim, ó. Nossa, que brócolis lixo. Odeio esse brócolis. Como Nossa, é? que brócolis verde. Todo dia, comendo brócolis. Qual o sentido, caralho? É isso que as pessoas fazem quando elas odeiam alguma coisa. Tem que ser muito idiota pra odiar alguma coisa sério também acho, eu também acho, eu também acho, tru da tru, eu não, não dou coisa. conta, eu não dou conta, ele, eu não dou conta. Você ignora e vai ver o que você gosta, acabou. É, eu, eu é isso essa aí. Semana ele tá pontual, né? Ele tá, ele tá acertando, tá. né, Vinha? O que Tá acontecendo. Ah, cara, é... Tá, é dragão do vento, hein, mano, então nós temos que dar mais prioridade pro Aralto, mano. E torcer pro meu brother fazer uma história ali, mano, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Toma essa evaporada, Juninho. Toma essa paulada. Toma, toma. Mano, que Zika, rapaziada. Tá maluco, velho. Galera, o que, que o Marlin falou, mano? Deixa eu ler agora. Falou Olá, Marquinhos abandonou o Marlin. O que mais que ele falou, mano? Falou que eu abandonei. Marlin está em prantes que você abandonou ele. Pô, galera, eu sou de todo mundo. Eu acho que esse que é o problema, mano. Mas, tipo assim, pra falar... Se eu fosse pra dar um recado pro Marlin, seria o seguinte. Marlin... Tô agora jogando com o Kaikan pra dar aquela luz no Guerreiro, aquele ar, aquela saudade também que o Kaikan era meu duo antes de eu começar a streamar, era meu duo desde 2016, né? Tô jogando o um com ele e vou marcar um duozão com o Miley aí, galera, no decorrer do mês, fechou? Ah, galera, meu Deus, aqui, ó! <risos> aí é foda tira, tira, tira. tá bom mano pelo menos eu tirei Marquinha amor minha namorada Ana Beatriz liberar o anel não pera aí Emanuel você tá rimou né mano pera aí Emanuel Emanuel mas eu posso te passar uma dica Emanuel se você quer liberar ou se você quer que a sua amada libera o anel tem uma dica infalível Emanuel primeiro você vai liberar o seu anel Aí é aquela troca, mano, reciprocidade, entendeu? Um fazendo a parte do outro, tá entendendo? Ah, para com isso, mano, olha lá no top lá, tá de mudarem É mudar verdade. Ah, não, né? Olha lá, o Caicão tá ligado já, não tá não, Caicão? É, com certeza, é reciprocidade, mano. Aí, ó. Nada mais justo. Pode, pode, pode. Você já fez isso, Caicão? Perguntando assim? Tá vendo, mano, aí o cara tá animado a andar, viu, mano? Ele não vai dar base, ele vai <risos> do top pro bot andando. Eu vou telar ele. Eu vou telar ele, mano. E mandou uma estrinha ainda de challenge, ó. Ele, ele tá oh, ouvindo a live, esse pá. Vamos ter lá ele, mano. Do top pro bot, ó. Olha lá. É o Andas, ele mesmo. Tá rindo, né, Véi? Você sabe que é nós, né? Aquele Grevão lá, nunca mais, né, Vy? Nunca mais aquele Graves lá, mano. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Aproveitar que ele tá ouvindo. Ai, ai, ô Então, joga pra carma, joga pra carma, joga pra carma, joga pra carma, joga pra carma. Ah, que que é, <risos> que, que, que, que, é que é isso? Que que é isso? <risos> que que é isso? Não tem dano, viado. Ah, mano, olha a cura da Ayumi, velho. Tem que ter quarta cura, velho. Ah, que que é isso, galera? O Kaique é diverte ainda. Que que é isso, mano? Mano, é quase sem alma, hein, mano. Na hora que pegar sem alma aqui, eu acho que nós brilha, velho. Olha o bot, Brunildo. ó o To, o Van Dyne. o O foda é que é zombarão, tá ligado? É, mas por isso, isso é. mesmo, tem que matar ele. Vambora. Cara, tá todo né? mundo é muito rápido, velho. Meu Deus, né, mano? Mano, olha isso. Esse aqui é um player do outro time, viu, galera? Um player dos que a gente tem que enfrentar. Esse aqui é um player só, viu? É um player. Vambora, bota! Não, o que, que é isso aí, galera? Não, não, não aceita, não. Senta. O que, que é isso, mano? É um player do outro time, mano. Vamos pagar. Você <risos> é, é louco. Mano, um player, velho Meu Deus, véi. É <risos> um que a gente tem que enfrentar. É mano, era um player, véi. Tomou do time combos aí, mano. Esse cara tá mal forte aí. Ai, mano, era só meu ADC tá online, mano. O que, que aconteceu, velho? O cara não quer voltar nunca, brother. Tá vendo, como são voltou, coisas. caralho. Mano, eu reclamei e voltou. Caralho, mano, o Renatinha... <risos> ah, quem sei, galera, não aceito não, mano, não aceito isso aí não, mano, não aceito isso aí não, viu? Não aceito isso aí não, viu, galera? Quê? Marquinhos, tô gostando de uma mina e ela já falou que também tem interesse em mim, mas eu tô sem dinheiro pra levar ela pra tomar um suco. Tô preocupado. De ela perder o interesse, se eu demorar demais pra levar ela, devo roubar uma velha na rua? Pai, paizão, não, você já tá errando aí duas vezes, já tá com o pensamento errado aí da velha na rua E se você tá sem dinheiro pro suco, mano? Chama ela, mano, pro pau e água, mano, né não, não, família? Ah, mano, pelo menos lançou a aguinha lá e pau pra toda obra, mano. Tenta ver esse esquema aí, mano. Dá o dinheiro, rolar, dá a sinceridade. Fala a verdade, fala, gatinha, tô sem dinheiro, mano. Mas tem esse lado aqui, tem esse esquema, tem a minha presença, tá entendendo, mano? Acho que é isso, né, não, mano?